E é isso aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo hoje Euro Truck Simulator 2, pessoal, estamos com esse viajo G7 1050 da Marco Polo com chassi Scania da DF Models. Pessoal, estamos no mapa RBR, então sem mais delongas, bora pro vídeo! Música Pessoal, vamos saindo aqui na Maciota, estamos saindo da cidade de Inocência e vamos até a cidade de Caçu, é, lembrando a todos aí que nós estamos na DLC de Goiás, né, e vamos até, quer dizer, estamos na DLC de Mato Grosso e vamos até a DLC de Goiás, isso mesmo, Vambora, né, pessoal? Vamos embora, saindo aí na maciota. fechar a portinha aqui do Bozu. Pessoal, esse ônibus, ele é um pouco... Ele é um pouco silencioso aí. Então provavelmente não vai dar muito para vocês escutarem o motor, né? A não ser que vocês aumentem aí. E também, pessoal, ele é um ônibus muito fraco. Mais um buzu aí, muito legal. É que nós vamos dar conta de virar aqui, muito, muito estreitinho, né? Assim, aí foi. Vamos -se embora então, pessoal, na DLC aí do mapa RBR. O link dos mods eu vou deixar aí na descrição dessa, desse vídeo para que vocês comprem tantas DLCs. O mapa e também o mod Busão, muito legal. Esse mod é um dos mods aí mais bonitos né que eu já vi olha muito estreitinho a rua gente olha que legal tem que virar aqui né vamos com cuidado pra gente não subir aí a calçada né aí agora foi então vamos embora provavelmente o vídeo vai ficar um pouco longo aí né que nós estamos no estamos no RBR é top, hein, pessoal? Ó, uso top aí, ó. Lembrando, né, que o mapa RBR, pessoal, ele tem alguns travamentos, né? Isso é normal aí. São muitos detalhes e aí acabam é, travando, né? Dentro do jogo já são aí às 13h56, né, são 620 km, provavelmente nós vamos chegar à noite lá em Caçu, na rodoviária de Caçu aí, porque nós estamos saindo aí de inocência, né, mas um busão aí que ele é um busão mais fraco... Então provavelmente a viagem pode demorar um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal, me conte aí as novidades, como que vocês estão depois do carnaval, né? Não tive tempo de falar com vocês em live. É isso aí. Já batemos a meta aí de 400 inscritos. Vamos rumo aos 500 inscritos do canal. É muito, fico muito feliz por isso. Muita gente me seguindo. Pelo menos no YouTube, isso aí é muito gratificante, muito legal A motinho aí O mapa RBR, ele é muito legal de rodar, né? Porém, pessoal, nós temos um, um problema muito grande aí em relação ao tráfego do, do mapa RBR, né? Eu comentei isso com o pessoal aí que gosta de rodar junto comigo o seguinte, que o RBR, por ser um mapa todo detalhado, o tráfego, ele deixa um pouco a desejar no sentido dos ônibus, né? Os ônibus aí são bem mais parecidos com uma caixa de papelão ou uma caixa de leite longa vida, né? Se você for parar para pensar aí, é muito estranho, né? Estamos com a aviação Garcia aí A rodovia aqui tá Tá moderado, mas Vamos ver se a gente consegue Ultrapassar aí Pra gente não, não ter que Que esperar tanto, né? Hum, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Vamos ter que Entrar aqui o carrinho até parou ali W Titã passou ali, ó Muito legal Pessoal, em vídeo eu não sou muito de ficar falando, né? Eu já falei muito em vídeo Mas é o vídeo mais é pra você curtir, né? O busão aí A combizinha Se você tem interesse, pessoal Em comprar esse buzu aqui Vou deixar o link aí da DF Models que são uma equipe espetacular pessoal eles atendem você de uma maneira impecável tá são pessoas aí que atendem de uma forma que eu nunca vi na vida é isso que a gente precisa né nós consumidores o atendimento foi impecável comigo só tem que agradecer a equipe da DF Models e também os ônibus né que a DF Models vem trazendo aí é, para o jogo que é muito também bacana, né? É, são ônibus aí espetaculares de lindo, gente. A estética dos ônibus. O G7 1200. Agora eles lançaram aí o G6, né? Direcional aí com eixo... É... um eixo que levanta aí, né? Pra cima. Muito legal. O Buzu não anda, gente. O Buzu é... é... Bem fraquinho o motor, são apenas 368 cavalos, então é muito fraco. Espero que, que nesse vídeo esteja dando aí para ouvir pelo menos o som do motor, né? Porque o, o ônibus é bem baixinho e às vezes não dá para escutar o som do motor. Com medo ali de chegar ali na, na cidade E travar um pouquinho, né? Porque nós aqui na rodovia tá tudo ok Eita, dei de cara com a polícia Eita, bati Legenda do vídeo Gabriel Dias bateu contra a polícia Pessoal, sente só a paisagem do, das DLCs Muito legal As DLCs diferencia bastante o RBR, tá? Aqui eu já senti um pouquinho de FPS caindo O G7800 passando Ó, o buzão não aguentou subir não A serrinha não, hein Ver se eu dou conta de. Quando você coloca ele de frente, não aparece o, o som do motor, né? Geralmente isso é verdade, né, gente? Na vida real, os busões aí, eles não têm motor na frente, né? A maioria dos ônibus é atrás. Vamos passar esse carinha aqui. A maioria do, dos busões aí é atrás, né? O motor. Então, geralmente quando você coloca na frente aí os mods, agora estão vindo aí com sons de é, não não falo desativados, mas um pouco mais baixo do que era antigamente, né? Deu uma travada ali, mas tá ok de boa até agora. A RBR vem sempre otimizando o seu mapa, né? E é muito legal. As casinhas aí, ó, deu travada, travou. Tô chegando na cidade, né? As casinhas aí, muito top. Como nós estamos em perímetro urbano, pessoal, vamos bem devagarinho, né? Paranaíba, bem-vindo a Paranaíba. No online, no, na SS online, né? Se você joga aqui online... Demanda muita memória, muito processador e acaba travando o seu jogo aí, né? Falando ali, pedestres, devagar. Muito top, uma... tá travando um pouquinho, pessoal. Mas é, é comum a polícia aí, né? É comum, são muitos detalhes, muita coisa para carregar o jogo. Então, carregar um mapa, aliás. Então, é muito, mas não deixa de ser bem feito, né? Uma entradinha aqui escondida. Vou trazer vídeo também de caminhão desse mapa aqui. De caminhão é top, né? Que você passa nas estradinhas aí Bem atoladas De barro Polícia aí, ó Toda legalzinha a polícia Tá escurecendo já no jogo Provavelmente nós vamos chegar lá à noite, né? Ou no fim da tarde, né? Já são quatro e meia no jogo Bora, bora, viação Garcia, viação Garcia, travou aqui, hein, uma travada, hein, muita vegetação aí no, no mapa RBR, muito bom, viu, o RBR está de parabéns aí com suas DLCs. Não tinha rodado antes nessas DLCs. É... Somente mesmo no mapa base do RBR. E eu tiro o chapéu porque diferencia muito o jogo. Diferencia demais, pessoal. Vocês não fazem ideia. É uma coisa nova para o ETS, né? Muito bom também você ter o prazer de rodar em mapas brasileiros também Muito legal Vou Tentar passar aqui o motorhome Sempre olhando ali o retrovisor da direita para a gente não poder bater igual a gente fez ali com a polícia, né? Ainda por ser uma polícia rodoviária federal ainda, hein? Viagem tranquila, nem muito carro, não tem muito trânsito, né? Não tem muito caminhão. Estamos no interior, né? Então é sempre bem tran mais tranquilo, né? Chegando aí na cidade Quase chegando, 321 km. Vamos passar aqui em Raimundo. Cidade de Raimundo. Raimundo Descoberta. Eu. Olha o posto de combustível aí. Opa! Postinho de combustível aí. Tem uma carretona aqui na frente, hein? Uma caçamba. Caçambeiro. o top gente olha como é bem feito esse ônibus um detalhe aí que muita gente às vezes não fala né mas só um detalhe é que esse ônibus aí ele tem é como você mudar o painel né tem o painel antigo e tem o painel aí mais novo né eu tocou painel não para-choque mais novo eu tô com um para-choque mais novo aí do, do ônibus. Escurecendo aí no jogo já, hein? Isso deve ser mais ou menos aí, 5 e meia. Vamos chegar lá, pessoal. Bem de tardezinha à noite, né? Eu nunca fiz um vídeo à noite. Eu já fiz no RBR, o primeiro vídeo do RBR. Nós saímos à noite. É... Amanhecendo o dia, né? Dessa vez, nós vamos fazer aí ao contrário. Vamos chegar à noite lá no nosso destino, aí faltando 284 km. Aí e já de cara, pessoal, quero dizer o seguinte para vocês: iremos aí fazer um sorteio no canal Gabriel Dias. Por enquanto, eu não vou dar spoiler. Mais o sorteio, eu creio que vocês vão ficar muito eufóricos, o ah, pessoal que me segue, né? o público que me segue vai ficar muito eufórico aí no canal, porque o prêmio é muito bom. Então, é, vamos fazer um sorteio aí para as pessoas que estão me seguindo, né? já que nós estamos aí na metade de mil inscritos praticamente, quase chegando na metade. E eu estava esperando aí a gente chegar nos mil inscritos do canal. Eita, errei aqui, viu? Estava esperando chegar nos mil inscritos do canal. Porém, eu acho que eu vou fazer esse sorteio antes. Porque vale muito a pena, né? O pessoal merece aí ganhar pelo menos um mimo meu aí. É... Pelo canal Gabriel Dias, né? Então, fiquem ligadinhos aí no canal que eu vou soltar. Vai ser o mesmo esquema, pessoal. mesmo esquema do sorteio de Natal que eu fiz. Vou postar um vídeo. Esse vídeo vai, vai ser o mesmo esquema. Vai precisar lá ter comentários, né? A pessoa que quer participar do sorteio, ela vai precisar se inscrever no canal pra gente ver. Uma travada aqui, rapaz. Travada não, queda de FPS, né? No caso. Travando é quando o jogo trava muito, né? Passar aí o nosso caminhãozinho. Olha as estradinhas, pessoal. Muito legal é, a DLC, porque ela te proporciona isso aí. Quase invadiu um matagal ali, né? Te proporciona aí muito... É, como que eu digo, né? Ela te proporciona aí umas estradinhas que você não vê no mapa do jogo mesmo original, né? Que é o, o Europa lá. Ó, muito top! Muito legal! Muito legal. Só tá dando mesmo umas quedinhas de FPS, mas nada que tire o controle aí do mapa. São muitos detalhes também, né? Muita coisa. Tem umas placas ali que falam pra onde Que a gente tá indo, né Porém, eu não Deu pra ler porque tá à noite E também Passei muito rápido Ali, mas olha que legal aí Os detalhes, né, ó Aqui tem uma, um posto da, da polícia Estamos chegando em Itajá Acho que é isso mesmo Itajá tem que virar aqui, ó. sinto que eu preciso comprar um mais memória para o computador pessoal né na verdade eu estou a ponto de vender esse computador para quem não sabe tenho dois computadores né o que eu jogo pessoal eu continuo jogando no meu computador antigo e o novo eu decidi deixar mesmo só para edição de vídeo. Então, toda vez que eu faço um vídeo no canal, eu faço no meu computador mais novo, porque ele é um PC com uma configuração boa, né? um processador bem mais novo. Então, fica muito mais fácil. Agora, estamos quase chegando, hein? agora o antigo eu tô pensando em vender ele mas para mim vender eu acho que eu vou colocar aí fazer um upgrade de memória no computador e também vou fazer um upgrade de é, HD né fazer um upgrade de memória RAM e também um upgrade aí de HD vou colocar SSD para ficar bem melhor aí pessoal que for comprar, né, para quem for comprar, porque eu tô pensando realmente vender aí o PC. Para quem gosta, né? Olha para você ver aí as ruazinhas pelo farol aí do nosso buzu, dá para ver as ruas. Muito legal, muito, muito estreitinha, né? E às vezes a pessoa tá perguntando Ah, Gabriel, mas por que, que você tá ultrapassando? Porque tá tranquilo, pessoal Tá tranquilo até agora Não temos muito trânsito O busão, ele Por mais que ele seja um pouco devagar Eu acho que ele tá até Assim, muito bem Até que tá andando muito bem Só não dá para ver muita coisa, né? Mas tá bem legal Nós vamos chegar lá mesmo à noite, né? Temos aqui um águia branca. A noite não dá pra ver muita coisa, ó. Se eu coloco a noite aí pra vocês, não dá para vocês verem muita coisa. Esse vídeo vai ficar grande, hein? Tô até vendo. Quando a gente faz vídeo de gameplay, pessoal, infelizmente não tem como diminuir o vídeo, né? É. Porque a gente tem que fazer a viagem, dependendo do tanto de KMs aí, a gente precisa... É, se a gente for cortar aí, vai ficar meio que feio. Então, eu prefiro fazer um vídeo grande para vocês, porque vai estar tá lá no canal. Se você não tem tempo de ver o vídeo grande, você sempre vai é, poder voltar o vídeo, né? Então, eu prefiro fazer o vídeo da maneira que, que ele deixar no editor mesmo é porque cortar o vídeo eu não gosto né eu só corto algumas partes que eu vejo que é desnecessária tipo assim chegando na rodoviária é, pegando os passageiros né é, aí eu corto porque senão fica muito muito mais longo né eu já fiz um vídeo aí de uma hora então ficou meio que ruim mais um vídeo aí de 46 minutos. Você pode estar tá no trabalho almoçando, né? Ah, não tem nada para ver. Deixa eu ir lá assistir o Gabriel Dias, né? Mas é muito legal. Deixando o GPS aí do lado para vocês, para que vocês possam ver aí aonde que nós estamos passando. Nós vamos passar aqui numa. Outra cidadezinha, né? Só não sei como que chama o nome da cidade, mas tem uma garagem aqui. O que eu sinto falta é que a gente poderia ter, né? É, garagens no meio do nada. Tipo assim, ah, eu tenho uma garagem numa fazenda tal que é no meio do nada. Eu acho muito legal é, se tivesse isso. Vamos ver se ele abre aqui, ó. Abre, não, né? Ele liga a luzinha de fora. Muito legal. Cidade é Itarumã. Itarumã. Deu uma travada, hein, pessoal? C vocês sentiram aí que travou, né? São detalhes. Jesus. Placa bonita ali, escrito o nome Jesus. Estamos chegando aí na cidade de Itarumã. Mesmo travando, pessoal, dá muito gosto de... muito gosto de, de jogar esse mapa aqui, porque é uma coisa diferenciada, né? Eu, eu queria muito que o, o RBR trouxesse mais DLCs, né? Agora nós sabemos aí que ele tá com uma atualização aí é, para a cidade de Belo Horizonte, né? Vai ser muito legal essa atualização do RBR aí. Pelo que a gente vê nas fotos Pelo que a gente vê nas fotos Tá bem parecido, né Pelo que a gente vê aí nas fotos Muito legal Pessoal, dei um corte aí no vídeo para que Ficasse de dia Porque tava muito escuro E aí vocês não iam conseguir ver Nada da paisagem é, Uma vez que eu Estou trazendo o um mapa DLC do RBR. Então, decidi aí terminar a nossa viagem aí de dia. E também estava um barulho aqui atrás e ia sair para vocês aí, porque eu moro num condomínio, né? num prédio. Então, a gente não, nunca se sabe quando vai acontecer barulho ou não, porque existem outras pessoas também morando no condomínio. Mas olha aí que legal as estradas. Pessoal, você passar aqui de caminhão deve ser muito bom. Isso é muito legal. Olha aí. Pontezinha. Tudo detalhado. Muita vegetação interior, né, pessoal? Já estamos na DLC do, do, de Goiás, né? Já estamos na DLC de Goiás. Muito legal, Olha aí, os carrinhos passando, uma pena aí que ainda continua travando, né? Mas aí, a viagem continua tranquila, dá pra ouvir até o barulho aí dos passarinhos cantando, muito legal, né? Como que o pessoal pensa aí nos detalhes, é muito top. estamos chegando já na rodoviária, né? Falta pouco aí para a gente chegar. E lembrando também que a gente precisa usar, pessoal. É, eu estou usando o mod KM, né? É, para que diminua um pouco a escala, né, no mapa. Muita gente confunde o que é escala com é, o tempo, né, real do jogo, que é a quilometragem ali. Então Muita gente confunde isso, né? O mod KM ele é para diminuir a escala, ou seja, é, o, é a mesma, como que eu digo, é o mesmo mesma distância, mas a escala diminui. Então, por isso que você chega mais rápido, né? É, em algum destino do jogo quando você usa mod KM. Pessoal. Tamba aqui chegando na nossa cidade Eu quero lembrar se você ainda não é inscrito Tá travando aqui, hein, rapaz? Que que é isso, meu? Mas é muito legal <risos> Seja bem-vindo Ó, eu vou deixar, eu vou... Jesus Nossa Senhora, que que é isso? Vou deixar aí no vídeo para que vocês possam ver aí Que nem tudo é flores, né? Algumas cidades vão travar mesmo, isso é normal do jogo. Pessoal, quero lembrar você aí que não é inscrito no canal: se inscreva no canal, deixa o likezinho aí para ajudar, pessoal. Isso é importante para nós. Se você tem interesse, a motinha ali ó, uma bis. Se você tem interesse, pessoal, de Compartilhar os vídeos e as lives aí que eu faço Compartilhe isso, é importante Que aí vai chegar em mais pessoas, né? Tem entrar aqui, ó Tem um buzul ali, eu acho que eu entrei errado ainda, né? É, tá, mas é o GPS Vocês podem ver aí que o GPS tá mandando Vamos dar a volta, né? dar a volta aí, porque senão, rapaz, vamos ter que fazer uma baianada aqui pra, pra, pra voltar lá, né? Vamos ter que dar uma, fazer uma baianada aí. Vamos continuar reto aqui, que a gente entra lá no posto de combustível. E aí a gente dá, faz a volta aí pra, pra poder entrar certinho na Rodovski. Sabe que os ônibus fazem isso também? Dá a volta? É muito, é muito, como que eu digo? É muito pessoal, muito estreitinho as ruas, né? Acaba que você tem que saber aí dirigir. Olha que lindo! O busão, pessoal. O ônibus, o balanço do buzão, né? Eu gosto de colocar lá tá, e Eita, bati, não sei aonde aqui. Ali no orelhão. Quanto tempo eu não vejo no orelhão, hein? Barzinho aí, povo toma uma cachaçinha Agora nós estamos entrando certo. Rodoviária fica bem no meio de casinhas, né? Fica bem assim, parece que nem centro da cidade não é, né? Olhando de perto, né? Vamos acionar o nosso freio de mão, abrir a porta e vamos soltar aí os nossos passageiros. Pessoal, desde já quero agradecer a presença aí de vocês nesse vídeo, foi muito legal pessoal, rodar aí com o nosso buzu aí ó, muito top, espero aí que vocês gostem, gost... espero que vocês gostaram desse vídeo né, na verdade, muito legal e é isso aí ó, vamos fechar a portinha do buzu aqui né é isso aí pessoal, então muito obrigado pela presença, terminamos a nossa viagem com sucesso e até a próxima. Valeu!